E aí pessoal WordEp zero na área beleza galera é o seguinte mano hoje vou iniciar uma campanha aqui o mano sem nome ou sem um agora né como é o novo nick dele ele está é, precisando aí de uma ajuda né para tá voltando a criar conteúdos para o youtuber tá ligado e o sem nome foi uma pessoa que me ajudou muito no passado assim indiretamente porque foi por causa basicamente do canal dele ali que eu comecei também a gravar dicas de Modern Combat 5 e etc, e que meu canal deu uma alavancada e também quando eles puderam, né, tanto ele quanto o Fosk, me ajudaram divulgando o meu canal então eu devo bastante aí ao canal Fase 2, o Sem Nome, ao Fosk também que é parceiro e tal mas enfim, é, o canal Fase 2 hoje em dia é só do Fosk, né, nos... Não, não quero saber por, por quais motivos. E o Sem Nome, ele pretende estar tá voltando a criar conteúdo, mas para isso ele precisa de uma mão aí para estar... É, comprando né os equipamentos e tal Porque hoje em dia, galera, pra você crescer no YouTube Não dá pra você começar amadorzão, tá ligado? Você já tem que chegar no nível de conhecimento bem sólido Na minha época eu comecei fazendo vídeo tossindo, tá ligado? Gaguejando, mas a época permitia, hoje em dia não, tá ligado? Então assim, tem o um link que eu vou deixar na descrição Esse link aqui que você vai vir pra essa página É uma página do Patreon, tá ligado? E você vai poder contribuir com qualquer quantia, tá ligado? Tem aqui, ó, ele já insere aqui 5 dólares, mas aqui você pode alterar. Lembrando que esse valor tá em dólares, tá? Mas só você fazer a conversão. E você pode contribuir tanto com o cartão de crédito quanto com o Paypal, que eu acho que é bem mais fácil, né? Então, no caso, eu tenho o meu Paypal. E no meu PayPal eu devo ter um. Eu tenho, se não me engano, 3 dólares. Então eu vou colocar aqui 3 dólares, tá? E vou dar um continue aqui, ó. Ah, ele só fala 5. Então, beleza. Vou, nesse daqui, doar 1 um dólar. Deixa eu ver se eu consigo colocar 3 dólares aqui. Esse daqui só dá para doar 5. Vamos ver esse daqui se eu consigo doar. Aí, beleza. Então, vou estar deixando esse link aqui, tá, galera? O link desse daqui, ó. Porque aqui você pode doar a partir de um dólar. Qualquer quantia a partir de um dólar. Então, vou colocar... É... 3 dólares e 17 centes, que se eu não me engano é o que eu tenho no meu PayPal então beleza ó, já coloquei aqui tal é, eu já tenho minha conta do PayPal aqui atrelada tá mas eu posso adicionar aqui ó cartão de crédito adicionar um novo PayPal aí eu venho aqui ó e cabum acabei de fazer uma doação, de, na conversão aí vai dar mais, mais, um pouco mais de 10 reais ontem eu já tinha feito uma outra doação, entendeu, de um e tal, então no, ao todo aí eu doei quase 15 reais que é o que eu tenho no momento, né, se eu tiver mais futuramente... Claro que eu irei contribuir, então assim é, você vai poder estar tá ajudando aí o Sem Nome a voltar para o YouTube E ele tem um grande potencial porque ele é um grande jogador hoje de Critical Ops E se vocês querem ter, ver um canal aí, meu, referência de Critical Ops, com certeza vocês vão... Quem puder vai estar vai, vai tá ajudando aí, com certeza. Então, lembrando que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês darem aquela fortalecida. Eu já fiz a minha parte, espero que vocês façam a sua. Quem puder, quem não puder... É, de forma indireta Vai fazer a sua parte aí contribuindo é, Divulgando nas suas redes sociais No seu Twitter, no seu Youtube Essa corrente aí que a gente Tá fazendo e que é bastante bonita Não, Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado Eu fui